A sociedade, em toda a sua complexidade, poderia estar espelhando um passado longínquo e misterioso? E seria possível sustentar essa ideia com uma argumentação lógica? É isso que nós vamos ver hoje com meu amigo e irmão, Marco Silva. Eu sou o Leição Santos e esse é o canal Método Secundário. O movimento feminista é um movimento que surgiu no século XX como uma resposta ao machismo e às diferenças de direitos e deveres entre homens e mulheres na sociedade. Foi o movimento feminista que garantiu, por meio de incansáveis lutas, o direito do voto às mulheres, o direito do uso de algumas roupas, entre elas os shorts e as calças compridas. Apesar da sua luta pela equidade de direitos entre homens e mulheres, esse movimento tem sido fortemente criticado pela sua postura secular, violenta e fortemente preconceituosa contra as religiões abraâmicas. Apesar do movimento feminista ter surgido no século XX, as suas origens remontam à Antiguidade. Na Antiguidade existiram reinos, tribos, grupos compostos por mulheres. Estrabão e Heródoto vão descrever em seus textos histórias relacionadas às antigas Amazonas. As antigas Amazonas são aquele grupo de onde veio a Mulher Maravilha, da DC Comic, que aparece nos desenhos de Liga da Justiça. Segundo os cronistas gregos, Heródoto e Estrabão as Amazonas eram compostas por mulheres guerreiras. Essas mulheres possuíam alianças com algumas tribos, as quais, em determinadas épocas do ano, elas mantinham relações sexuais, cujo objetivo era a procriação. Os filhos homens, assim quando nasciam, eram levados às tribos de seus pais, e as mulheres eram treinadas e se tornavam valentes guerreiras. Na criação de Deus, existem alguns animais que apresentam as mesmas características. Esses animais são as hienas malhadas. As hienas malhadas vivem nas savanas africanas. Elas possuem uma das mordidas mais fortes da África. As matilhas de hienas são compostas por até 50 indivíduos. Esses animais se alimentam de outros animais herbívoros. Entre eles estão as zebras, os gnus e os impalas. As presas das hienas podem ser caçadas, mas, na maioria das vezes, elas são roubadas de outros grandes carnívoros. Contudo, o que mais chama atenção nesses animais é o fato de suas matilhas serem comandadas por fêmeas. Dentro delas, os machos vivem até o seu segundo ano de vida. Depois, eles acabam expulsos e devem buscar uma outra matilha. Ao contrário de outros mamíferos, eles serão subordinados das fêmeas, que serão mais fortes e terão órgãos reprodutores que lembrarão a estrutura verificada nos machos. Deus é um ser perfeito e completo em sua obra. E ele fez as hienas dessa forma para nos ensinar que, na rebelião celeste, Aquelas que eram consideradas como entidades femininas se rebelaram contra um padrão divino. Conforme escreveu o físico e astrônomo Isaac Newton, toda ação gera uma reação. E ao longo da história da humanidade sempre se verificou no passado e se verifica uma certa submissão da mulher em relação ao homem. Submissão no termo pejorativo uma total subordinação. Na Grécia Antiga, por exemplo, as mulheres eram vistas apenas como um objeto de reprodução. Atualmente, existem várias falas machistas na sociedade e isso não é nenhum segredo de ninguém. O movimento feminista surge como uma resposta ao machismo da sociedade. Haja visto que as mulheres não poderiam ter negócios próprios, não poderiam é, votar, dar opiniões e se verem livres na sociedade. O movimento feminista conquistou muitos direitos que são justos a todas as mulheres, como o direito de votar, o direito de ter uma carteira assinada, ponto os direitos trabalhistas atribuídos e o direito de equidade salarial em casos em que há o mesmo cargo profissional sendo exercido. No entanto, o movimento feminista se mostra truculento e zomba de alguns valores cristãos e é altamente totalitário. O movimento feminista se mostra violento, desrespeitoso com as religiões abrahânicas. Este padrão não vem de hoje, que ele não é recente, porque dentro da própria sociedade grega existiram as Amazonas, que era uma comunidade composta apenas por mulheres que administravam e guerreavam. As Amazonas exerciam papéis masculinos e as suas comunidades surgiram como uma resposta ao forte machismo da sociedade. Nesse sentido, fizemos uma comparação com as hienas que foram deixadas por Deus na natureza, assim como os leões, e por incrível que pareça, os dois animais rivalizam por comida e por espaço dentro das savanas africanas. Os leões são totalmente patriarcais e as hienas matriarcais, e há uma disputa entre eles. Esse padrão do feminismo e do machismo e o conflito entre as duas forças vem desde uma eternidade passada, pré-existência, que tem a ver com a pré-existência da nossa alma, um contexto que está também ligado à rebelião celeste. De acordo com o texto de Romanos, os atributos invisíveis de Deus, ou seja, aquilo que nós não podemos enxergar, claramente são percebidos por meio das coisas criadas. Também, de acordo com o livro de Eclesiastes, em seu capítulo 1, não há nada novo para Deus debaixo do sol, ou seja, tudo o que aconteceu aqui na Terra e que acontece nos dias de hoje é uma replicação daquilo que aconteceu lá atrás, um spoiler. Sendo assim, compreendemos que Deus fez as hienas dessa forma para nos mostrar um tipo de rebelião, que ocorrer num tempo passado e um mundo que acabou sendo destruído esse foi o vídeo de hoje espero que tenha sido relevante para você se não for inscrito se inscreve no canal ativa o sininho de notificação na opção todas para que você possa receber os próximos vídeos desse canal se já for inscrito compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa mostrar esse vídeo também para outras pessoas esse é o canal método secundário